Deixou de ser relevante, sim, sim, sim, sim. eu tenho amigos que também têm isso. Chego à casa deles uh, e só têm, tipo, não tu que a casa dele tinha uma lareira? Aquela cena do 10-hour fireplace, estás a ver? Uh, do YouTube, tinha a lareira. <risos> nós estávamos a jantar e com a barulhinho da lareira, assim, isto é só ridículo. <risos> Estamos tipo, o que é que nós, mas o que é que nós estávamos a fazer? A consumir um conteúdo do YouTube na televisão, no dispositivo de televisão e, portanto, Olha, a volta que isto deu, estás a oferecer. Ah, mais, paralelamente, estava a dar música, aonde? Spotify. Portanto, uh, isto quer dizer alguma coisa, não é? Uh, e as coisas realmente estão a mudar. Pronto, eu sou otimista, é que me disse, acho que ainda não estou preparada para desligar completamente a televisão lá de casa, mas é porque as morrisse, porque eu não vejo <risos> Eu não vejo, eu só vejo Netflix e HBO, eu não vejo mais nada. Mas é aquela coisa, tipo, como assim, não vou ter televisão? Estou aí o programa da Cristina, quando eu quiser ver, tipo... Não é o programa da Cristina, mas o que é que aquelas marcas que nós trabalhamos fizeram lá e quero puxar atrás e não sei o Posso ir ver ao YouTube? na mesma. Mas é um bocado aquela coisa, tipo, estar à televisão. E se meu pai for lá a casa a jantar, vai-me insultar, vai dizer... que Onde é que está o telejornal? <risos> tipo, vai morrer. Portanto, não pode ser, é um bocadinho assim.